Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou Eu sou o Norberto. Caramba. E esse é mais um Elefante Literário, com os 5 livros para você presentear no Natal. <risos> Esses são os presentes para aquelas pessoas que deixam assim como nós, para fazer as compras de Natal na última semana, nos últimos dias. Então, aqui estamos de nós, para facilitar a vida de todo mundo, não é verdade? É verdade. Esse vídeo marca também o início do nosso primeiro VIPs! Yeah. Esse vídeo do Elefante Literário vai começar hoje, dia 22, e vai terminar dia 29. Na próxima semana. Oi? Vamos lá! Eu acho que já tô enjoado de falar desse livro, mas. Gente, todo mundo deveria ler. Extraordinário. Pra vida, sério, é uma mensagem muito bonita pra aquelas pessoas que não tem costume de ler Acho que não tem coisa de idade, né? É verdade não, é, Todo mundo gosta é dessa história de <risos> A mensagem dele é muito bonita Tem muito tem muita relação com o bullying, mas também... Talvez tenha um pouco de vento aqui, né? Vai, vai sair muito Bem macabro, melhor um a expressão Real, sério Mudança no cenário O vento tava tá demais <risos> Fica a recomendação, quem esteja procurando presente para algum amigo querido, vale muito a leitura. O meu primeiro livro como sugestão de presente é Hyperbole, da Ralph, um livro de Ellie Brush que conta situações lamentáveis, casos e outras coisas que aconteceram com a autora. Esse livro é originado de um blog que a autora tem, onde ela escreve essas situações engraçadas e é muito Gente, é engraçado. Esse é o melhor livro pra alguém receber de presente nessa época de Natal, de coisas boas, de felicidade, de... Alegrias Ei, mas Bom, eu... mas... e... Ei, é ela é bem curtinha, então, ó, é, é em HQ, então é... Olha é... só como é, HQ E um pouco de teste também, mas... Isso é por histórias, então é, é super rápido e vale muito a pena ler. Recomendamos, na verdade. Para aquele seu amigo que não gosta muito de ler, não tem muito, né? Gostou! Não tem muito costume! Eu resolvi recomendar as cinco pessoas que você encontra no céu. Esse livro, ele teve um, um ápice aí, né? Há alguns anos. É um livro de, acho que, autoajuda, mas a história dele é sensacional. Geralmente quando você pensa, ah, quais serão as cinco pessoas, ou as pessoas que eu vou encontrar no céu, por exemplo, você pensa, ai, meus pais, não. Aqui são cinco pessoas que ele achou que indiretamente não tinham a ver com ele, mas no fundo tem, essa é a verdade. E aí são ele contando essas cinco histórias e mostrando a relação que elas tiveram com a vida dele. É muito bonito. E é um livro extremamente reflexivo. <risos> Ixi! <risos> Também falei pra todas as idades, mas eu acho que, assim, pra pessoas mais velhas, talvez seja um pouco mais adequado do que é o próximo livro que eu vou falar. Minha próxima sugestão de presente é o Mágico de Ois, nessa edição de luxo de bolso da Zaha com capa dura, muito bonitinha. Pequeninha, um ótimo presente pra quem quer começar a ler e pra quem já conhece a história, ter esse livro na sua coleção é uma ótima pedida. Vamos para as leituras leves, né? Esse é o livro que eu indico para pessoas jovens e que gostam de uma narrativa leve, divertida. O livro conta é é a história de A, que é uma coisa sem gênero. É A? É. Eu morri nesse e... É tipo Read Your Lives? É, mas ele é do bem. Ele é um assassino. Todo dia ele acorda num corpo diferente. Então daí a gente já imagina que né, a premissa é um pouco diferente, não é tão comum. E é muito legal ver as perspectivas que ele tem diariamente e a história é muito legal. Nunca é bastante lembrar e aqui é muito quente. Então, vocês não tem noção. vocês estão achando que é ainda quente? Aqui ainda é muito mais quente. A gente devia deixar claro que esse aqui não é nosso cenário. Esse não é nosso cenário, inclusive. A tá tão que a gente desorientou Vai ser especial falar. VIP cenário Vips entendeu? Cenário Vips é outra coisa, né <risos> Gostei Agora eu vou sugerir como presente A vida do livreiro AJ Fickrey Um livro também bem fininho Pra quem quer começar a ler principalmente E um ótima pedida de presente nesse Natal Então essa pra quem tá iniciando É uma pedida show de bola É um presente Inclusive, eu vou até comprar pra mim pra esse de novo. Esse mês, saiu um vídeo no Aramoto, que eu fiquei sabendo, em que ele falou que nunca tinha lido Sophie Kinsella, porque a única frase que ele escutou na internet foi que, se você quiser rir, Leia sua ser Só que assim, é isso mesmo, gente. É isso mesmo. <risos> é esse que funciona, não tem o que dizer mais. Meu quarto livro é Fiquei Com Seu Número. Eu já li três livros dela. E pra mim, assim, particularmente, esse é o mais engraçado. A história é muito divertida. Resumindo a história, ela é noiva, só que ela perdeu o anel de noivado dela, que era uma relíquia de família do noivo. Enfim, super caro e... E aí, ela encontra um celular numa lixeira e decide que aquele celular é o dela. Porque ela perdeu o tempo. <risos> e baixei ela e começa vai a dar o um número para as pessoas, que caso ela encontre o anel dela, ligarem para esse número. Só que o celular é de uma secretária de um cara super rico e super importante, e ele quer o celular de volta. E ela falou, não, eu não posso dar o meu celular, porque meu anel tá dependendo disso, se as pessoas ligarem. Vão fazer assim, todas as suas mensagens, eu lhe passo diariamente, e eu fui com o celular. E o cara puto, mas... Enfim, muito divertido. Quem quiser ler, eu já entreguei esse livro pra várias pessoas, e todas... Bom, aprovaram. Então, se quiser uma leitura leve, descontraída, divertida... Só tem que ser ela o número. Show! Minha quarta indicação é Fique onde está e então corra, de John Boyle. Mais um livro fininho pra essa coleção, um ótimo quadrado presente que conta a história de Alf e se passa durante a Primeira Guerra Mundial. O pai de Alf se alistou e acaba que, meio desaparecendo. Só que Alf recebe algumas pistas, ele encontra algumas pistas de que o pai, na verdade, está muito perto da casa dele. Então ele se mete numa aventura para encontrar o pai dele. É um livro muito emocionante, que passa uma mensagem muito legal de esperança, de solidariedade, de amizade até. De uma relação muito bonita de atenção que Alf tem para com o pai dele. Nossa última indicação coincidiu Pensamos igual, isso mesmo. Olha só como é. E vamos recomendar Garotas em Quatro. Com essa. Gente. Não, não. Com essa narrativa maravilhosa que prende a pessoa de um jeito que, meu Deus do céu. Pra quem não conhece a história, é o CD de M, que aparentemente sumiu, e tudo indica que foi o marido dela. Deu esse sumiço. Deu né? esse sumiço nela. Tá por trás. A narrativa de Glee Flynn é sensacional. Meu de Deus, parte. essa mulher. a amores. Já tem um filme, inclusive, muito bem adaptado. Muito Gingas bem. De... Uma das melhores adaptações. Diga-se passagem. passagem, uma das melhores adaptações dos últimos tempos. E para quem gosta assim de thriller, ou quer alguma coisa que prenda e essa coisa policial, fica a indicação de presente para o seu amigo. Ele é um pouco maior do que o. Que, os Outros que a gente indicou, ele tem quase 500 páginas, mas vale muito a pena. É uma recomendação tanto para quem quer começar a ler quanto para quem já lê, que é um estilo diferente ou gosta do estilo. É um livro para todas as pessoas. Então é isso, pessoal. Se você já leu algum desses livros ou quer ler, deixa aqui nos comentários. Também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Valeu! Valeu.